Agora que você está sentado ou deitado, você pode procurar ajustar a sua posição até achar uma posição que seja perfeitamente confortável para você. E quando você tiver achado essa posição, você pode fechar os olhos. E durante alguns instantes, só observar a sua respiração. Sem fazer nada de especial, só observar onde a sua respiração se situa. O ritmo da sua respiração. Pode ser que durante esse exercício você ouça algum barulho no lado de fora, ou que alguns pensamentos venham à sua mente. Se for o caso, você simplesmente deixa os pensamentos passarem, não se focaliza, não se concentre nos barulhos. Apenas deixe-os ir embora como nuvens, que aparecem e desaparecem no céu, sem que você faça nada de especial para isso. Agora que você está perfeitamente confortável, eu vou pedir para três vezes você inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Eu vou te guiar. Você pode começar, inspira pelo nariz. Inspira lentamente, Pela boca, mais uma vez, você pode inspirar pelo nariz. E uma terceira e última vez, inspira pelo nariz. pela boca. Perceba a sensação de calma que está chegando aos pouquinhos no seu corpo, na sua mente. E agora você pode prestar atenção nas partes do seu corpo que estão em contato, que estão encostadas na cadeira ou no colchão. Perceba o contato da sua cabeça encostada no colchão ou numa parede. Contado dos seus ombros, com a cadeira ou com o colchão, dos seus braços, das suas costas, das suas nádegas, das suas coxas, dos seus pés ou dos seus calcanhares. Perceba a sensação de tranquilidade que está aos pouquinhos invadindo o seu corpo. Agora eu proponho que você relaxe todo o seu corpo, dos pés até a cabeça, que você comece então pela sua cabeça. Preste atenção na sua cabeça e comece relaxando o seu couro cabeludo. Sinta o relaxamento de toda a parte superior da sua cabeça. Você pode relaxar a sua testa. Sinta a sua testa relaxada. Perfeitamente lisa. Relaxa as suas sobrancelhas. Se a cada respiração você pudesse aumentar o espaço entre as suas sobrancelhas, relaxe os seus olhos, suas pálpebras, as suas pálpebras mais pesadas. Perceba o ar fresco que entra pelas suas narinas quando você inspira. Perceba que esse ar é um pouquinho mais quente quando você expira. Relaxa as suas bochechas. E sinta cada músculo das suas mandíbulas, do seu queixo, se descontraindo. Você pode abrir um pouquinho a sua boca. Sentir o relaxamento nessa parte do seu corpo. Perceba agora que a sua cabeça, o seu rosto estão perfeitamente relaxados. Agora você pode prestar atenção na região da sua garganta. O seu pescoço, você pode relaxar essa região, relaxe os seus ombros, sinta talvez que os seus ombros se abaixam um pouquinho, se relaxam, relaxe os seus braços, seus cotovelos, seus antebraços, e as suas mãos até a extremidade de cada um dos seus dedos. Perceba agora que os seus membros superiores estão perfeitamente relaxados. sensação de calma, de tranquilidade, vai continuar se estendendo por todo o seu corpo. E agora ela vai chegar nas suas costas. Você pode relaxar cada músculo das suas costas. A cada respiração, você sente seus músculos mais leves. Se relaxa cada músculo das suas costas ao longo de toda a coluna vertebral. Do alto da sua coluna vertebral até a parte mais baixa. Se sente suas costas mais leves. E perceba agora. As suas costas estão perfeitamente relaxadas. Essa sensação de calma, de leveza, vai chegar agora no seu tórax. Você pode prestar atenção no seu coração, nas batidas do seu coração. O coração bate regularmente, calmamente. Observe a presença da respiração no seu tórax. Que sobe e desce de acordo com o ritmo da sua respiração. Relaxa sua barriga sinto o relaxamento de cada músculo do seu abdômen. Observe a presença da sua respiração calma, ampla, na sua barriga. Relaxe a região pélvica, seu perinho, seus músculos glúteos. Perceba agora a sensação de relaxamento total do seu busto. O seu corpo está agora cada vez mais leve, tranquilo. E agora você vai poder relaxar as suas pernas. Você pode relaxar as suas coxas. Relaxe cada músculo das suas coxas, relaxe os seus joelhos, as batatas das pernas, seus tornozelos e os seus pés do calcanhar até a extremidade de cada dedo. Perceba agora como seus membros inferiores estão perfeitamente relaxados. Perceba agora como todo o seu corpo está perfeitamente relaxado. Aproveite, saboreie essa sensação de leveza de calma, de tranquilidade. Agora que você está perfeitamente calmo, eu vou te propor que você se imagine, que você se visualize na hora de dormir. Imagine que chegou a hora de dormir, de você ir para a sua cama, e você vai observar todos os seus rituais nessa hora. Você vai observar todos esses pequenos hábitos que você tem, dia após dia, que você repete antes de dormir. Você vai se visualizar tirando as suas roupas que você está usando agora, talvez colocando... Um pijama, uma camisola para ir dormir. Você vai até o banheiro. Você escova seus dentes. Talvez você queira fazer alguma outra coisa, como tomar um banho, lavar o rosto, lavar as mãos antes de dormir. Observe todos esses pequenos hábitos que você tem antes de dormir. E aprecie todas essas sensações agradáveis de preparação ao sono. Agora você vai até o seu quarto. Você se imagina deitando na sua cama. você está deitado na sua cama, escolha uma posição que seja confortável para você, na sua cama. E agora você pode apreciar o conforto do seu colchão, da sua cama. A sensação agradável do lençol, da coberta sobre a sua pele. Aprecia essa sensação gostosa, agradável, da sua cabeça, descansando em cima do travesseiro. Perceba todas essas sensações agradáveis, gostosas, de estar deitado confortavelmente na sua cama. Você pode apagar a luz. E percebeu o quanto você se sente perfeitamente seguro, confortável. Perceba todas essas sensações agradáveis dos seus rituais de sono. Observe o seu corpo se relaxando aos pouquinhos na sua cama. Aos pouquinhos, cada um dos seus músculos vai se relaxando. Você percebe que aos poucos o sono está chegando. Deixe o sono te invadir. Se deixe levar para o sono. Perceba a sua respiração calma, tranquila, típica de alguém que está dormindo. Observe o seu corpo totalmente relaxado na sua cama, como se o seu corpo estivesse mais pesado. Perceba essas sensações agradáveis de um adormecimento rápido, fácil. E agora se imagine dormir profundamente. Observe o seu rosto completamente relaxado. Observe o seu corpo completamente entregue ao sono. Você consegue perceber a profundidade do seu sono pela amplitude da sua respiração. Observe os movimentos da sua respiração. Observe a sua barriga e o seu tórax se levantar e se abaixar lentamente, regularmente. Sinta essas sensações agradáveis de um sono profundo. Sinta as sensações agradáveis de recuperação. Observe a qualidade do seu sono. Observe a sua capacidade de dormir profundamente. Agora que você está vivenciando, saboreando essa capacidade de dormir profundamente, eu vou te propor consolidar ainda mais essas sensações agradáveis em você com a ajuda da sua respiração. Primeiro eu vou te explicar. Você vai inspirar pelo nariz, em seguida prender a respiração alguns segundos, sentindo bem a presença dessa sensação de respiração, de recuperação profunda. Em você. Depois você vai expirar lentamente pela boca, para espalhar essa sensação de recuperação de um sono profundo por todo o seu corpo. Você pode começar, inspire pelo nariz, prenda a respiração alguns segundos, sinta essa sensação de recuperação profunda e expire lentamente. para consolidar esse sono profundo em você. Imagine agora que você está acordando. Observe o seu rosto perfeitamente descansado. Sinta a sua energia, a sua vitalidade de manhã. Você está de bom humor, você se sente motivado para começar um novo dia. Perceba todas essas sensações positivas de um corpo perfeitamente descansado, recuperado. Integre todas essas sensações positivas dentro de você. Essas sensações positivas de capacidade de um sono profundo, de recuperação total do seu corpo, estão presentes dentro de você. E você pode ativar, você pode procurar essas sensações quando você quiser, quando você precisar, no seu cotidiano. Agora eu proponho que você comece a deixar essa visualização de lado. E que você visualize o lugar onde você está, o seu quarto, a sua sala, o lugar onde você está agora. Agora eu proponho que você volte a sentir o contato das partes do seu corpo com a cadeira ou com o colchão, onde você está, sua cabeça, seus ombros, seus braços, suas costas, seus glúteos, suas pernas. Você pode começar a se reconectar com os sons vindo lá de fora, você pode inspirar e expirar com energia para se redinamizar. Você pode começar a mexer um pouquinho o seu corpo, seus pés, seus braços. Você pode se espreguiçar, você já. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.